As pessoas em situação de rua estão presentes em qualquer cidade, inclusive nas interioranas. Depara-se com a sua ausência física, porém pelo caminho é possível identificar rastros, marcas e pertences deixados por algum motivo. Inquietações e questionamentos são formulados a partir dessas marcas. A existência de tais vestígios Alerta para as verdades muitas vezes revoltantes sobre o significado político, econômico e cultural desse sistema que de tantas maneiras despreza a vida. Eventualmente, notados buscando dinheiro e alimento, geralmente os tornamos invisíveis. Solidariedade devia ser o mínimo a se esperar, mas nossa escolha é ignorá-los e se ninguém viu, ninguém vê. Thank mm -hmm. you. Mm -hmm. Documento. Meu são é um é um Só com o nome percorrendo as cidades atravessando praças, observando os cruzamentos, debruçando se nas muretas e nos viadutos, tenta se avistá-los, mas apenas encontramos seus rastros. Onde estão essas pessoas? O que desejam? Do que se medo? Não, mas... Vai sair, não. Nada além do que é a nossa obrigação, né? que Seria a obrigação de todo mundo. Se todo mundo ajudasse um pouquinho, né? Sumiram, Sumiram todos. Um Miram todos. Feliz Atenção Viram todos. Miram todos. Reconhecer pistas torna-se a única maneira de afirmar, ali, existência, corpo presente, ser presente, a única maneira de agarrar-se a alguma coisa, alguma possibilidade de resposta a essa ausência.